Sinto arrepios no corpo, a cada música que eu tiro da alma Sinto o teu cheiro, a tua voz, mas quando me viro não estás na minha cama Já sofri quedas da vida, facadas nas costas, ninguém mais me engana Na manga tem um full house, mas não deteta as emoções na minha cara hey, vozes na minha cabeça, demônios criados pelos meus médios Sinto a pressão do dinheiro, e efeito da falta deste pequeno Sempre fui um sonhador, mas hoje atrás do que é concreto é a filosofia da dor nos meus escritos que nem mandamentos. Vozes na minha cabeça, demônios criados pelos meus medos. Sinto a pressão do dinheiro e feito da falta deste pequeno. Sempre fui um sonhador, mas hoje estou atrás do que é concreto. É a filosofia da dor nos meus escritos que nem mandamentos. Pra onde é que a vida se foi? Yeah. Yeah. E trouxe essa coisa pior. Yeah. Conflitos fora do teor oh, yeah. yeah, yeah. Daquilo que trago para vós Na minha voz Histórias yeah. no ar de um suspiro Sinto-me frio Com menos palavras que um grilo Personalidade transpiro Já ouvo gemidos Que ainda mantém esse sigilo A cada queda mais erguido Já no refilo Cada fracasso eu me ensino Perder tempo não eu investo Checo os registros Tempo é dinheiro em quilos hey.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 Sempre fui um sonhador, mas hoje estou atrás do que é concreto É a filosofia da dor, nem meus escritos que nem mandamentos Sinto arrepios no corpo, a cada música que eu tiro, que da, eu tiro alma. da alma Sinto o teu cheiro, a tua voz, mas quando me vira não estás na, na minha cama Já sofri quedas da vida, facadas nas costas, ninguém mais me, ninguém mais me engana Na manga tem um full house, mas não deteto as emoções da minha cara